Eu debati onde os dois têm recursos iguais, e nessa eu vou debater onde um tem diferencial do outro, onde um é, sobressai o outro. Ok? Trata desses recursos assim. Só que antes eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Se você não é inscrito no canal. Então, se inscreve aí e ativa o sininho, beleza? Então bora lá! Vou começar com os IFS. O primeiro recurso que eu gostaria de tratar, que eu acho que é um dos mais interessantes aí, que ele sobressai o BTRFS, é o volume de armazenamento dele, a capacidade máxima de armazenamento em volume, em volume manager. Porque o ZFS não é somente um sistema de arquivos, ele é um sistema de arquivos e um volume manager. O limite máximo de armazenamento do BTRFS, como um sistema de arquivos 64 bits, ou seja, 2 elevado a 64, é de 16 exabytes, enquanto que os EFS, o ZFS, como um sistema de arquivos de 128 bits, ou seja, 2 elevado a 128, ele é de mais ou menos 256 zettabytes. Ou seja, armazenamento pra caramba. Vocês tem noção, não dá nem pra imaginar o que é isso, né? Tipo, tão grande que é. Agora, já imaginou um sistema de arquivos em 10 elevado a 100? Tipo, um sistema de arquivos Google Fs? <risos> é, somente pra descontrair. Mas, aqui tem um certo problema. Não adianta eles terem esse armazenamento todo, se eles vão estar limitados ao VFS. Porque apesar que o BTRFS é 2 elevado a 64 e o ZFS 2 elevado a 128, o VFS é limitado a 2 elevado a 63. Ou seja, o limite máximo de armazenamento diz 8 exabytes, o mesmo limite máximo do NTFS do XFS. Então assim, não adianta nada ter todo esse limite de armazenamento que eles têm sendo limitado ao VFS. Enquanto não melhorarem o VFS, a gente não vai usufruir de todo esse limite de armazenamento que eles têm. Há certas melhorias que estão acontecendo no VFS, por exemplo, o recurso IOCTL, que era exclusivo do BTRFS, foi para o VFS, permitindo que outros sistemas de arquivos também é, possam executar deduplicação, tanto que o XFS já tem esse recurso de deduplicação, pode fazer deduplicação do XFS com BTRFS, e agora basta simplesmente implementar nos outros semi de arquivos que pode integrar de duplicação com o BTRFS. Um, por exemplo, o Samba mesmo, ele possui o VFS dele próprio e eles querem modernizar o VFS. Tanto que a gente pode ver isso no Fosdem desse ano, que eles mostraram isso, que eles querem modernizar o VFS do Samba. Aí a gente pensa, pô, que legal, então se modernizar o VFS do Samba, logo a gente vai poder usufruir isso no VFS do Linux. É aí onde a gente se engana, porque o Samba ele está sob o GPL 3, enquanto que o Linux sob o GPL 2. E as duas licenças são incompatíveis, então não significa que vai poder incorporar as melhorias e as modernizações do VFS do Samba no VFS do Linux. Ou seja, o que, que o Linux vai ter que fazer? Reinventar a roda. <risos> Entendeu? Então assim, não vai adiantar nada. Essa ideia do projeto GNU e da fundação de software livre de GPL ser compatível com GPL é ó, uma bosta. Mas eu espero que melhorem o VFS do Linux, né? Pro bem dos sistemas que a gente utiliza. Tem outras coisas que a gente vê que o VFS limita o sistema de arquivos, até na questão de, do em points, vocês podem ver aqui no, na wiki do BTRFS. Então é esperar melhorar o VFS, é o jeito. Ou surgir alguma coisa nova, né? Segundo recurso que eu acho interessante do ZFS, que eu acho que eles é, sobressai, o Btrfs, é a questão de criptografia transparente. É, tá, o Btrfs já tem alguma coisa se você olhar no comando mount dele, tem alguma coisa como criptografia. E bom, a própria wiki do Btrfs, no site oficial deles, né, tem aqui nessa parte onde que eles estão em desenvolvimento ou planejam desenvolver que é a questão do cryptfs, uma coisa assim. Infelizmente isso no Linux ainda Digamos que é um pouco atrasado nessa parte de criptografia. É... Até o Ayr falou, a gente na conversa em privado, ele disse o seguinte, né? Que assim, um... acho que parece que o principal cara que cuidava da parte de hash, na Glibc ele saiu. E isso atrasa o Linux. O Linux está em certa parte atrasado com isso. É o que eu vou a falar na questão da Muscle, né? Eles estão adotando esse hash, né? Dollar sign to be dollar sign. Inspirado exatamente no Bcrypt do OpenBSD, que o OpenBSD também implementa em outros recursos dele. Então, assim, é interessante estar inspirando-se no, no grande da criptografia, que o OpenBSD, para mim, é um dos maiores da criptografia, para implementar em, em outras bibliotecas do Linux, né? E assim a gente poder usufruir no Linux. Aí isso é interessante. Então, assim, o jeito é esperar para isso acontecer. Pode ser isso aí até um grande salto para o uso da Muscle no Linux. Quem sabe? É esperar. Bom, então esses são os dois recursos que eu acho que o ZFS sobressai o BTRFS. Se você conhece algum recurso do ZFS que ele sobressai o BTRFS, deixe aqui nos comentários, tá bom? Mas assim, eu já vou avisar, gente, sem paixão, sem coisa de fanboy, sem coisa de chita, tá? Se não, assim, se tiver esse tipo de comentário, vai ser excluído. Eu não vou deixar isso aqui. Eu vou ficar por aqui que o vídeo já está ficando grandinho. Se eu for falar agora dos, dos recursos do BTRFS, o vídeo vai ficar muito grande, então deixa isso para um próximo vídeo, tá bom? E volta a pedir: se você gostou desse vídeo, curte aí para dar uma força para nós, compartilhe com os amigos para eles também ganharem mais conhecimento sobre o BTRFS e ZFS, e se eles tiverem até mesmo conhecimento de alguma coisa que eles acham interessante, que eu acho mais interessante do que no BTRFS, que eles também possam comentar aqui. E se não é inscrito, eu volto a pedir, não deixe de se inscrever aqui no canal. E não deixe de conferir os meus cursos que estão na Udemy, tá bom? Tanto o curso de migração para Linux, quanto o meu curso de, na verdade, mini curso de atributos no Linux, beleza? É isso aí, forte abraço e falou!